Estamos iniciando mais uma das nossas lives semanais. Toda quinta-feira, às 20 horas, temos passado aqui para compartilhar. Já há um bom tempo estamos falando a respeito de família e confesso que tem sido um desafio é, encerrar esse assunto e passar para os próximos que queremos abordar. Né? A ideia começou com a gente falando a respeito do livro Propósito da Família, que publicamos uma segunda edição comemorativa, veio num... Uma versão capa dura, né, que é um conteúdo exclusivo que você acha aqui no orvalho.com. É, a gente celebrando aí os 100 mil exemplares da primeira edição. A gente, além de ter melhorado o texto, fizemos aí é, é, inserções de aplicação pessoal no final de cada capítulo e começamos a promover um assunto que é importantíssimo. Depois de Deus, família é o nosso maior valor. É, o livro está aparecendo na tela, vou falar um pouquinho mais não só sobre o livro, mas além de ser essa edição especial, capa dura, é, exclusiva só aqui no Orvalho.com, não é a edição que chega nas livrarias, é, nós fizemos também questão de autografar toda essa edição, que é limitada, e também gravei um curso especificamente para ser divulgado é, com esse livro durante esse tempo, com o mesmo título, o Propósito da Família, é, sendo que algumas dessas aulas são conteúdo inédito que não tem, é, inclusive, no vídeo. A ideia né, era dar uma aquecida nessa mensagem, que é um assunto tão importante. Então, fica aí o encorajamento. Bom, na semana passada, é, eu imaginei, encerro, né, com o último dos, dos amigos, que eu queria tratar do assunto de família, casamento, e pensei, vamos para um outro assunto. Mas, como anunciei na semana passada, né, estava agendado, na verdade, para hoje, acabou antecipando, é, eu agora entrei na na fase da avolescência, sou avô, nasceu minha netinha Eila Maria, e acreditei que antes de passar para falar de outros assuntos, seria interessante talvez ter mais uma live sobre família, e dessa vez o convidado é meu filho, né? o Israel Subirá, nós vamos falar sobre continuidade geracional, em algum momento vou pedir que ele mostre e apresente aí a Eila Maria, nossa netinha, mas nós vamos conversar de bastante coisa ligada aí ao assunto de família e de continuidade, continuidade geracional. Meu filho, uma alegria te receber nessa, nessa live, não apenas como filho abençoado, exemplar, né, que você sempre foi, mas vendo também o homem de Deus que você se tornou. Muito a alegria famoso. é toda minha. <risos> e aí, conta um pouquinho para nós como está sendo a sua experiência, que finalmente se cumpriu aquela minha profecia que eu fiz para você a vida inteira. Um dia você vai me entender. Demais. Eu eu passei a vida inteira escutando isso. E eu confesso que eu achei que agora que estava acontecendo comigo, eu ia me sentir um pouquinho melhor, mas agora eu quero dizer isso para minha filha, que um dia ela vai entender. Então, realmente não existe nada como o sentimento. É uma experiência que muda a nossa vida. Ainda estamos é nos primeiros dias. Eu nasceu no dia 10. Então, ainda está com uma semaninha de vida, mas tem sido uma semana incrível. Parece até que foi mais tempo já. Eu e a, Pris, a gente estava conversando e não parece que foi uma semana que tem sido um tempo tão, tão especial e, e realmente é, é outro nível, surreal. É, as pessoas estão me perguntando se servou essa coisa louca que todo mundo fala. Tal. Eu falei, olha, durante muito tempo eu desconfiei disso, porque a minha experiência de paternidade foi tão forte, tão intensa, e a sensação que eu tinha é que parece que estavam tentando desmerecer isso. Mas o que eu descobri que na verdade é, é, não são experiências que, se, que elas concorrem, elas na verdade se complementam. Né? Então, assim, naquele momento é, é, que a gente estava acompanhando o, o, o parto, bateu aquela ansiedade em todo mundo, né? A, a, a alegria não era só aquela coisa de gente, eu vou, você vou. Né, mas era pensar assim, meu filho vai ser pai, ele vai ter aquela experiência que eu tive. Né, então, era alegria de ver você vivenciando a mesma realização, ao mesmo tempo, né, alegria de ser agora um pai sem responsabilidades, que é a maneira como alguns chamam os avós, é, é, na verdade é um misto de coisa inexplicável. Né, e eu estou firme e decidido, falei, brinquei muito, mas agora estou firme decidido e decidido em mandar fazer aquela camiseta. Você não manda em mim, você não é minha neta. <risos> Porque a gente fica totalmente refém, né? É um, é um sentimento fantástico, né? de alegria, de realização. E o gostoso é saber, eu já era a segunda geração, servindo a Deus na família, você é a terceira, agora vem uma quarta né, geração que certamente vai servir o Senhor, vai ser bênção. É, e isso é muito, muito precioso. Eu vou... Queria aproveitar para a gente conversar um pouco sobre isso também, essa questão de, de continuidade geracional, mas queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência de paternidade. Né? A minha vontade era sair correndo ali do, do quarto da maternidade, depois de ter segurado você no colo. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi te levantar para Deus em oração, quase que nem aquela cena do desenho do é. Rei Leão. Né? Levantei, orei, consagrei, dediquei ao Senhor, mas depois daquilo me, me deu um desespero. Eu tinha eu ficava na dúvida se eu ligava, se eu escrevia para meus pais, né? a minha primeira reação foi, foi querer pedir perdão do um monte de coisa, né? porque eu só na, até a fase de pré-adolescência, eu fui 14 vezes para o pronto-socorro, né? e assim, meus pais às vezes ficavam malucos, né? eu lembro de uma vez, estava com o braço engessado, uma luxação na mão, que eu tive que tomar anestesia geral para conseguir colocá-la no, no, no lugar, é, aí brincando com aquele braço engessado num, num terreno baldio, eu caí em cima de um, de um garrafão de vinho quebrado, que ele abriu meu joelho assim de aparecer os brindamentos, é, os é, é. né, e quando cheguei em casa naquele estado, meu pai e minha mãe né, seus avós discutindo porque eles não tinham coragem de me levar no, no, no, no pronto-socorro de novo, quando eu chegava os médicos já me chamavam pelo nome, ô Luciano, você é de novo? Né? Então, eu contei essas 14 vezes que eu fui atendido, a maior parte delas só naquele é, é, hospital específico, no Hospital Municipal, lá em Campinas, né? onde me, me criei. Mário Gart, para quem é da região lá e, e conhece, é onde normalmente era atendido. E eu lembro que depois de ter dado os pontos no joelho, meu pai me, me deixou de castigo um mês, sem poder brincar. Eu dizia que eu precisava do tempo para recuperar do braço do joelho, mas é, foi talvez o maior castigo que eu me lembro. Aí ele muito aborrecido, né, com, com aquele terreno, com as crianças se machucando, como tinha acontecido com o filho dele, ele ligou na regional da, da, da prefeitura lá e fez um fuzuê para a turma vir limpar o terreno, aí veio uma roçadeira e, e a molecada assistindo tudo triste, né, porque o mato alto significava que a gente tinha o um cluminho intacto lá no fundo, o mato cortado, né, era só um terreno e não servia para mais nada, para as nossas brincadeiras. E eu estava de castigo, eu fiquei sentado em cima do muro, porque o terreno era literalmente do lado de casa, onde tinha acontecido. Enquanto a roçadeira estava passando, eu nem vi direito o que aconteceu, depois que eu fui perceber um pedaço, um talo assim, daqueles capim-manteiga, a hora que a, o trator cortando aquilo, aquele negócio veio e deu dentro do meu olho, eu caí de cima do muro. Bom, é, é, resumo da, da, da ópera da história machucou a corna, eu tive que botar um tampão. Meu pai olhava para mim e dizia como é que você consegue? E no momento que você nasceu, eu eu entendi o outro lado. Foi quando fez sentido o que ele dizia, um dia você vai me entender, né? Aquele senso de proteção, de zelo, de responsabilidade. Então, uma das primeiras orações que eu fiz por você foi dizer Deus que esse menino seja tão, né, abusado nas nas brincadeiras como eu fui. Mas é uma experiência incrível. Fala um pouquinho aí para gente realmente é uma experiência incrível e é interessante, eu gosto muito dessa relação né, que você sempre prega, sempre ministra entre fé em família. e família é interessante que nós temos na experiência coisas que podem nos trazer mais perto da revelação, eu lembro por exemplo quando eu noivei da Priscila o coração de Jesus como noivo de sua igreja nunca foi tão real para mim do que naquele momento, esperando pelo nosso casamento, em ardente expectativa querendo que chegasse logo e eu fui entendendo, uau eu não tinha percebido Jesus ainda como como noivo desse jeito. Então, E eu acho que com paternidade é a mesma coisa. Eu lembro que né, na gravidez, esperando pela nossa filha, eu comecei a, a experimentar esse coração, que já amava, já sonhava e já tinha tanta proteção para aquela criaturinha, né antes mesmo dela chegar. Isso, na verdade, me ministrou muito no como o Senhor sonhou com a minha existência, antes que eu né, nascesse, antes que eu me tornasse real. Eu já estava nos planos dEle. E com a chegada né, da, da minha filha, realmente foi um momento inesquecível ali no hospital. Né, quando eu vi ela, parece que uma alavanca clica dentro de você, realmente, né, com a chegada dela. Existe esse, essa sensação, essa proteção. Né, somos o guardi os guardiões do destino dela. Nós sabemos que o senhor tem um propósito, um chamado para a vida dela. E algo que foi interessante para mim foram as orações. Porque na gravidez, eu já, mesmo antes, eu já orava pelos meus filhos. Né, já orava pela minha filha mas hoje eu tenho orado para ela vendo ela, então é, é como se uma nova temporada estivesse aqui, tudo ficou muito mais real, agora eu estou orando pelo futuro da bichinha, vendo ela bem ali, então é uma sensação incrível, é, um senso de responsabilidade muito grande também, porque nos preparativos, né, ainda tudo parece muito distante, uhum. mas agora com ela aqui, eu, né, a gente com a documentação na mão, eu acho que caiu um senso assim de uau, nós somos responsáveis por ela, né, não só legalmente, mas espiritualmente também, e isso é algo incrível, mas é, é realmente nada como isso. Você nasceu é, é, com a vinda da sua irmã, intensificou um pouquinho, eu já passei a dirigir diferente, eu <risos> tinha muita vontade de pular de paraquedas, depois do casamento já diminuiu a vontade, depois que vocês nasceram, menos ainda. Eu lembro que é, quando você é, falou isso, eu já aproveitei e fui pular de paraquedas antes já, porque falei, depois eu não vou... <risos> E a, a, a verdade é que depois eu nunca mais tive coragem de fazer algumas coisas que, quando garoto, você fica com aquelas aventuras na, na, na cabeça, mas a ideia, alguém me perguntou outro dia, então a gente fica medroso? Eu falei, não, você tem um senso de, de responsabilidade maior, é. né? De imaginar que, que existe alguém que depende de você por muito tempo, né? E é uma é uma experiência incrível. É, bom... Eu queria aproveitar e, e falar um pouquinho, Israel, antes da gente entrar no assunto de continuidade geracional, mas falando disso na, na prática, eu tive uma experiência muito gostosa, que foi no início desse ano, né, poder lançar um livro que você participou comigo. Né? Eu tenho é, um dos, dos, dos meus livros, que é o Conhecimento Revelado, foi um dos primeiros que eu publiquei, eu tenho um apêndice escrito pelo meu pai. E agora eu tive... A alegria de ter um capítulo escrito por você em um dos meus livros, que está aparecendo aí na tela, que é o De Todo Coração. Esse livro, na verdade, é uma publicação de, de 2009, né? e quando eu publiquei ele inicialmente, ele tinha oito capítulos, mas eu tinha uma certeza, eu falava isso para várias pessoas, eu dizia, olha, um dia esse livro vai ter dez capítulos, tem dois assuntos que eu não consigo escrever agora. E eu dava os títulos, né eu dizia, um, um capítulo vai chamar Amor Total e o outro vai chamar, provavelmente, escravo por amor, porque eu queria falar do servo da orelha furada, mas eu não tinha entendido muito bem. Alguns anos depois, eu, eu escrevi o nono capítulo, que é, é, é... isso virou depois uma mensagem também, o, o, falando sobre o servo da orelha furada, que é a mensagem escravo por amor, mas eu sempre tinha esse dilema aí, né, do, do, do assunto do amor total. Porque quando eu lia lá em Deuteronômio, o mandamento era muito claro, amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração toda a tua alma e com todas as tuas forças. Tanto que eu cheguei a pensar em falar alguma coisa no livro sobre essa questão da tricotomia, espírito, alma e corpo, amar o senhor né, de coração, alma e, e, e, e com as forças. Mas quando chegava no Novo Testamento, né, Jesus se dirige a esse mesmo mandamento e aumenta uma parte que não tem lá em Deuteronômio. Né, Desamarás ao senhor teu Deus, Deus todo o teu coração, com toda a tua alma, ele bota entendimento e forças. Aí... É, com essa declaração de Jesus, eu nem conseguia fazer a relação com as três partes, espiritual alma e corpo, não conseguia ter uma explicação, não achava em lugar nenhum, então deixei esse, esse capítulo no stand-by por muitos anos. Aliás, um, um, um ditado, né, um conselho que me deram usando o um ditado, que eu recebi, acatei e já fiz questão de, de, de mencioná-lo a você: é não pregue suas dúvidas, pregue suas convicções. Então, todo assunto, né? se, se tem só 90 e tantos por cento de certeza, mas tem um pouco de dúvida, esse assunto deve ser trabalhado, ele merece esperar. Mas um dia você veio, acho que você já está há quatro anos né? morando aí no, nos Estados Unidos, essa é a conta, e você veio nos, nos visitar aqui em Curitiba, eu lembro que aproveitei para te convidar para que você pregasse, ministrasse para a igreja, e você, depois de preparar lá o esboço, você veio conversar comigo, e aí, pai, que você acha? Está tudo alinhado e tal. Né? A gente estava é, é, conversando, e eu fiquei impressionado que, na verdade, aquela mensagem era a resposta que você não sabia, que fazia anos que eu estava procurando. Tanto que, depois que você pregou, eu falei, vou roubar a sua, a sua mensagem, vou transformá-la num, num capítulo. né Você até citou uma coisa que eu sempre falo, né? que... que entre família não se rouba nada, tudo é, é, é legado, você falou, não, pai, do mesmo jeito, que é meu é seu, mas depois eu falei, não, acho que seria legal e justo você poder escrever, não apenas porque você entendeu, encaixou a, a peça do quebra-cabeça, mas por ter sido um instrumento né, que Deus usou para me ajudar a entender aquilo, e foi um desfecho fantástico no livro. Eu Na verdade, eu reescrevi né, o, o, o livro todo praticamente. Aí A ideia era fazer uma revisão, a gente foi ampliando, não apenas melhorando a comunicação, o texto, as explicações. Eu comecei a trazer né, também muita é, é, é citação para dentro do livro. Eu acho que ele ficou um material fantástico. É, quando as pessoas me perguntam em ordem de importância a respeito dos materiais, eu digo, olha, é difícil a, a gente responder isso de forma permanente, porque às vezes o encargo de uma mensagem é mais forte numa época, não tanto em outra. Mas quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele nem titubeou. Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, com todo teu entendimento, com todas as tuas forças. Ele classificou isso de o um maior, o principal, né, o primeiro mandamento. Então, de fato, é um assunto que merece importância. Há 26 anos atrás, o Espírito Santo um dia me confrontou e disse, se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na igreja? Né? E foi quando eu decidi... É, é, é, rever o assunto, e quero aproveitar aí para encorajar quem está nos assistindo, né? se, se já tem o um livro, leia, se já leu, compartilhe com outros. se ainda não tem, nós né, colocamos aí um, um QR Code também, o um link onde você pode ir para a nossa loja e adquirir, e eu queria que você falasse rapidinho o um resuminho desse último capítulo, capítulo 10, né, e depois nós vamos falar de continuidade racional. Maravilha. Bom, eu cresci já muito marcado não só pelo seu livro, mas pela mensagem e o foco de amar ao Senhor de todo o coração, né? E realmente essa passagem de, de Marcos 12, ali no, no versículo 28, é algo tão impressionante. né? Muitos de nós, às vezes, brincamos em nossas conversas. E você, se você pudesse fazer uma pergunta para o Jesus, né? qual seria a sua pergunta? E às vezes a gente consegue gastar tempo discutindo, mas se a gente parar para pensar, esse escribo aqui teve essa oportunidade. Né? E essa pergunta que está queimando no coração dele é essa, qual é o mandamento mais importante? E é interessante, porque os escribas eram pessoas que conheciam a palavra. Isso tudo começou, na verdade, essa, é, isso começou comigo, enquanto eu estava, se não lembro exatamente quando foi, mas na faculdade de teologia eu estava cursando hermenêutica, que é a interpretação da palavra pela palavra. Então, eu estava ali num exercício de buscar mais a fundo o significado e tentar encontrar interpretações do originais que pudessem me ajudar, e eu podia escolher uma passagem para fazer o exercício. E eu imediatamente lembrei do episódio de, de Marcos 12:28 onde Jesus está mencionando, como ele falou mais cedo, Deuteronômio 6. Então, eu fui naquela passagem para tentar investigar, explorar, porque é, um, é uma cena interessante. Né? O escriba era alguém que conhecia bem a escritura, o seu trabalho, o seu ofício era ler esses pergaminhos e reescrevê-los, letra por letra, de trás para frente. Então, ele era alguém com conhecimento bíblico, e esse homem de conhecimento bíblico, a pergunta dele é o que, que é o mais importante, qual que é a raiz, qual que é o coração da coisa? E como você falou, Jesus não, né, Tito B, ele, ele responde imediatamente, sem hesitar, essa passagem de Deuteronômio, e, que é interessante essa passagem fala que nós devemos amar o Senhor, o nosso Deus, com toda a nossa alma, todo o nosso coração, e, e Jesus acrescenta essa essa essa força, e que é traduzido mesmo em Deuteronômio, como amar o Senhor é, com toda a sua... O que nós traduzimos como força é, na verdade, um advérbio de intensidade. né no, Ali no, no final do versículo 5, Deuteronômio 6, 5, amarás o Senhor com toda a sua força. Esse força... Na verdade, o que ele é no original hebraico é meode, um advérbio de intensidade que serve para intensificar as coisas. E me chamou tanta atenção porque aqui isso está usado sozinho. Ele diz literalmente como se fosse em um Senhor com todo o seu muito. Então eu comecei a pesquisar quantas, né, outras vezes que essa palavra aparece. Quando que aparece o meode? E obviamente ele é sempre usado para intensificar. Então ele nunca é usado sozinho, com exceção dessa passagem. Que eu, eu fui lembro, pesquisando qualquer outro lugar nisso. É, eu me lembro quando você falou isso, eu peguei a, o léxico de Strong, né, e fui procurar a palavra, conferir versículo por versículo, é, porque de fato era algo que eu nunca tinha é, é, é, me tocado, percebido. É interessante que, por exemplo, Gênesis 1, 31, Jesus, é, o Senhor olha para a humanidade, né obra de suas mãos, e Ele diz que foi meode bom. Quando Caim se zanga com Abel, ele fica meode, zangado. E quando é, Jacó prospera na terra de seu sogro, ele fica meode, meode, rico. Duas vezes, né? Glória a Deus por esse... Essa sensação te chamar o cara de muito rico não é suficiente. Ele é muito, muito rico. Então, sempre usado para intensificar algo. Mas aqui, isso é deixado em aberto. No meio das minhas pesquisas, eu imediatamente fui para um canal que eu amo muito e até recomendo, chamado The Bible projeto, o projeto da Bíblia, e eles tinham um estudo nessa palavra, inclusive eles mencionam essa passagem onde ela é deixada isolada, sozinha, e eu gostei porque um desses professores desse canal deu uma sugestão de que talvez ela foi deixada em aberto, porque essa intensidade se aplica a tudo na nossa vida, é como se é. ela estivesse dizendo, ô oh, meu senhor com toda a sua muitice. É, e, e seria a única coisa que faria sentido... Né? Jesus ali colocar, além de forças, é. entendimento, ele ele está tratando disso como é. se fosse uma reticência que cobesse mais coisas. Né? É. Então, essa essa ideia de fato é, é fantástica. O que é um tema recorrente no, no Novo Testamento, a gente vê ali na epístola né, aos Colossenses, Colossenses 3,23, que em tudo que nós fazemos, né, nós fazemos isso como para o Senhor e não para os homens. né? E a gente vê de novo que é comais, que é bebais, fazer isso para a glória do Senhor. Então é impressionante como isso está nas Escrituras. E voltando para Jesus, esse era o coração da sua mensagem. né? Ele dizia para os fariseus, foi a respeito de vocês que Isaías profetizou, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Algo que é surpreendente para mim é essa passagem de Amós, no capítulo 5, ali no, no final do capítulo onde o senhor está criticando o povo de Israel, por apesar de ter cerimônias completas, né, cerimônias que, que tem tudo do que um culto podia ter ou precisar, no momento em eles saíam dessas reuniões, eles não estavam amando o Senhor, nosso Deus, integralmente, a ponto de deixar esse caráter transformador do Senhor influenciar a sua sociedade. Então, era o povo de Deus, com festas de Deus, mas ele dizia, eu quero ver justiça inundando a sua sociedade, quem está cuidando do órfão ou da viúva. Então, é impressionante que o que o Senhor sempre quis de nós é esse amor completo, intenso, onde eu amo o Senhor em tudo que eu faço, com tudo que eu sou. E eu acho demais que Jesus chamou esse do mandamento mais importante. Amar o Senhor com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu muito, em tudo que eu faço. Então, é demais. Nós realmente fomos chamados para amar ao Senhor integralmente. Para quem está assistindo aí, depois quiser acessar o Bible Project, lá o canal deles no, no YouTube, nós acabamos de, de, de colocar um link que, que remete lá no, no canal. Vale a é. pena conferir. Ele vai aparecer aí nos, nos, nos comentários. Uhum. né? E como depois, é, é, com muito comentário, isso some. Para quem tiver curioso e já quiser salvar esse link agora, pode fazer isso. É, eu, eu queria que você... Desculpe, Israel. Eu só queria falar um momento. É né? você, você terminou a, a ideia aí? É basicamente. Tá. Então, vamos, vamos falar sobre às vezes é conclui um, um raciocínio específico, <risos> mas não é. todo. Eu imaginei é. que que podia falar, mas depois não. É, você me pediu para fazer o um resuminho do livro, mas é um assunto que eu amo demais, né? Porque eu acho muito importante esse entendimento. E olha, olha, eu acho que nós temos uma, uma visitinha. Ah é? <risos> Alguém está pronto um para dar oi? Eita. Eita. <risos> Capotado. <risos> Essa Oi, essa Chega. Você pode aparecer. Essa é nossa também. filha, gente. Vem aqui, essa Eila Maria, filha do Israel e da Priscila. coisa linda. <risos> Luciane quer Subirá, Ebe, Andréa, Uber. A gente está muito, muito feliz. <risos> Olha Bem, só, hoje, não é a hora de pegar essa menina no colo. Ah, e a gente não vê a hora de você pegar ela no colo também. Sei como será essa. Essa emoção, mas com certeza vai rolar um momento de oração bem especial. Amém, amém. Obrigado, amor. Ela está tão apagadinha, a gente vai deixar ela, me deixa ela eu, tinha, eu tinha separado uma, uma outra foto para passar, é possível que depois acabe colocando, aí, de repente, depois de ter separado a foto aqui, falei, gente, nós vamos poder a, a, a, a apresentar é, a menina. É bom, é bom. Né? Então é, maravilha, coisa linda. É, Israel, é, uhum. falando aí de, de, de ter escrito aí para o livro um capítulo, na uhum. verdade, você tem um outro projeto aí, que a parte uhum. de texto já está concluída, né? O resto do projeto editorial é, talvez ainda leve um pouquinho mais de tempo, que é um livro é, é seu que a Orvalho vai publicar. Né? Você quer falar um pouquinho, dar um spoiler um pouquinho do que é esse livro? Eu quero dar um, dar um spoiler. Eu sei que tem gente que já está com o coração na mão, porque a gente tem falado um pouquinho desse projeto faz tempo. Né? Ele... É eu estou com o coração na mão. <risos> Mas ele também é um projeto, né, que, apesar de estar tá escrito já bem artístico, e nós estamos fazendo umas ilustrações muito legais, esse trabalho está sendo concluído e foi uma luta, porque, na verdade, esse trabalho já quase concluído, foi perdido inteiro, a gente teve que recomeçar, né, por problemas técnicos, né, computador computadores pifando, <risos> mas agora tá quase lá, e esse é o Macho Dragão, muitas pessoas viram o vídeo, mas ele é um ensino, né, sobre, eu, eu gosto até de uma, uma batalha por pureza, por santidade, né, aqueles que desejam travar guerra contra a Babilônia, contra o espírito imoral, então ele fala muito de imoralidade sexual, né, e aqui você pode colocar o que você quiser, seja isso falando da, da pornografia, de relacionamentos ilícitos, de masturbação, ele é um manualzinho bíblico, né? Sobre como batalhar e vencer sobre esse dragão. <risos> então, eu, é esse eu acho, o material. Eu acho interessante que é, é, parte aí da, da mensagem brotou de uma, de uma experiência que nós tivemos aí interagindo como pai e filho, né? É, é verdade. Você, você consegue resumir um pouquinho disso ou não? Eu acho que eu consigo, é... É um, é um dos, o livro, na verdade, fala bastante disso, então eu quero, quero dar um... Bom, o, o vídeo, para quem estiver interessado, tem um spoiler maiorzinho. É. É, é lógico que o conteúdo do vídeo é bem menor do que o assunto do livro, uhum. mas o vídeo está lá no seu canal com o mesmo título, é isso, né? Mate o Dragão. Isso, mate o Dragão, é. mas o livro conta um pouco dessa experiência, de como eu encontrei vitória sobre isso na minha vida, né e quem me ajudou a chegar nesse lugar foi meu pai, né? meu discipulador, meu amigo, mas meu pai, e foi muito impressionante, muito, assim, incrível passar por isso em família, eu acho que foi uma experiência que não só nos aproximou muito, mas realmente me enriqueceu muito espiritualmente, poder aprender de você, e... Não, não não ali somente como pastor, como líder espiritual, mas como pai, alguém que já estava caminhando nesses princípios e abriu o jogo comigo. Então, essa foi uma experiência muito legal. Mas o que me levou a conversar com você de verdade, porque você sempre perguntava, ei, filho, como é que você está? E me dava muita liberdade para me abrir em qualquer área. Às vezes, até perguntava mais especificamente. Mas muitas vezes eu tinha aquela, assim, ah, será que eu falo? Será que eu não falo? Como que eu toco no assunto? Mas eu tive um sonho que foi bem simbólico e talvez para contar seria um pouco longo, então eu vou só resumir qual foi a ideia do sonho, que me tornou claro que eu precisava conversar com você sobre isso, né, nesse sonho a gente estava batalhando junto, e quando eu acordei o Espírito Santo falou claramente, você precisa conversar com o seu pai, e essa foi a, essa conversa foi a reação, né, o que iniciou essa cadeia de eventos que terminou nesse livro, que eu acredito de todo o meu coração, que vai mudar a vida de muita gente, né, não porque tem nada especial que eu escrevi, mas porque ele, realmente aponta para a palavra de Deus, que eu nos dá um manual tão prático de como caminhar em pureza e em santidade. Eu também acredito, tenho ouvido feedback de muita gente, meus pastores e líderes aí pelo Brasil, gente que trabalha com homens, né, dizendo, olha, agradece seu filho por aquele vídeo, né, e fiquei muito feliz é, é, de ver esse material transformado em livro, foi um prefácio que na hora de escrever eu me emocionei, né? Eu falei para você e digo para todo mundo, foi um dos melhores prefácios da minha vida, né? poder recomendar esse seu seu livro. É lógico que a, a, a Ilha Maria chegou antes e ganhou um espaço maior nas emoções. Mas eu estava muito muito empolgado vendo você produzir esse material né? e feliz de, de, de poder ajudar em breve aí a, a compartilhar. É, acredito que isso abençoa muita gente. Eu sei que a intenção... É, é, inicial era principalmente aquela coisa de, de vamos falar, vamos ter uma conversa de, de homem para homem, ajudar os rapazes, mas eu acho que tem sido um consenso ouvindo mais gente, o material vai ser bênção para todo mundo. É, com certeza. Eu O foco específico no meu coração, eu escrevi esse livro pensando nos homens, mas ele não é só para eles, né? esse livro é para todos aqueles que desejam travar essa batalha, né? tão importante pelo nosso maior patrimônio que é a santidade, então é, não é um livro específico para rapazes, mas o coração foi esse, né? como o ferro, o ferro também, o homem, o seu amigo, e, e essa foi, esse foi o coração. Então, tem esse foco, mas não é uma restrição, o livro é para todo mundo mesmo. Amém. Bom, vamos falar um pouquinho então de, de continuidade relacional. Uhum. Né? A, gente, a gente percebe é, uma ênfase bíblica no que diz respeito ao estabelecimento do reino de Deus, é, como sendo algo muito abrangente. Obviamente, Deus nunca limitou os eventos a uma única geração. Né? Aliás, é, é, nós, nós temos alguns textos que eu, eu acho que eles apontam justamente em outra direção. Né? De, é, Hebreus capítulo 11, por exemplo, fala dos, dos patriarcas e, e destaca o fato de que eles saudaram as promessas de longe. Né? Elas não se cumpriram nos seus dias, eram promessas para gerações futuras, vindouras. Em Gênesis 18, 19, a Bíblia é falando acerca de Abraão, né, o patriarca da nação de Israel, para quem Deus fez uma promessa. Né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tá, né, de acordo com a, a, a declaração de Paulo aos Gálatas, Deus preanunciou o evangelho, que seria levado também aos gentios, já a Abraão, nessa ocasião. Né? Só que em Gênesis 18, 19, Deus fala assim, porque eu o escolhi para que ele ordene a sua casa, né, os seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre ele o que tem né, prometido, faça vir sobre Abraão o que lhe tem prometido. Então, em outras palavras, Deus está dizendo, eu revelei meu plano, eu mostrei qual é a minha intenção, mas para que ele se cumpra, você, Abraão, tem que fazer a sua parte. Qual era a parte de Abraão? Né, o chamado principal de Abraão era ser pai. Né? a maior parte dos personagens bíblicos, quando a gente pensa neles, a gente associa isso a uma missão, né? se falar de Noé, todo mundo vai lembrar da, da, da Arca, né? se falar a respeito de Moisés, tirar o povo de Israel do Egito, Josué, colocá-los em Canaã, né? Salomão, construir o templo, e muita gente tem dificuldade quando a gente fala de Abraão, de discernir a missão, o papel dele era exercer paternidade, era estabelecer os fundamentos nos quais as próximas gerações iriam caminhar. Né? Depois, já no tempo de Moisés, depois da saída do Egito, os mandamentos são claros lá em Deuteronômio, né? pais, falem da palavra aos seus filhos, quando vocês né, se deitarem ao se levantarem, dentro de casa, andando pelo caminho, coloquem como frontais diante dos seus olhos, ou seja, né, a palavra de Deus está cheia, cheia de exemplos, né, de, de continuidade geracional de que a gente sempre deveria construir pensando não apenas na gente o livro dos salmos né, uma geração anunciará a outra geração e essas declarações vão se repetindo o tempo todo então, é, uns anos atrás nós tivemos aí o, o privilégio de gravar juntos alguns vídeos falando sobre legado né, e principalmente sobre essa questão da fé a ser comunicada, da fé a ser transmitida e acredito quero pegar esse momento onde a paternidade é algo novo, fresco, forte aí no, no, no seu coração, né? e chamar principalmente, não só aqueles que já são pais, mas que sonham um dia serem, né? a entender o peso e a importância dessa missão. Eu gosto muito de, de uma frase do, do, do, do, do pastor Melvin Huber, o, o, o pai, o vô da sua esposa, né? Ele ia falar, o pai do seu sogro é melhor o vô... Da sua esposa. Pastor Melvin dizia: Eu não quero ser né, como Davi, que ganhou o mundo inteiro e perdeu sua família, mas também não quero ser como Noé, que salvou a família e perdeu o mundo todo. Ele dizia: Eu acredito que é possível a gente tanto salvar a família, como junto com ela poder salvar o mundo. Né? E eles têm vivido uma, uma história fantástica, extraordinária, né? a gente já vê aí várias gerações servindo ao Senhor, pregando evangelho, multiplicando é, é, é, igrejas, são assim, incontáveis milhares de pessoas alcançadas pela decisão de um homem que dizia, eu não vou negligenciar a minha casa e nem vou usar minha casa como desculpa para também não fazer a obra de Deus então, eu procurei viver minha vida dessa forma, dizendo, tem uma missão tem um papel, tem um ministério mas isso não é mais importante que criar meus filhos né? aliás, várias vezes nós tivemos situações é, é, que, para nós, foram experiências marcantes. Né? Pedi para sua mãe falar esses dias numa uma live, de uma ocasião que ela ia me acompanhar para uma conferência de família, e a palavra dela era justamente sobre criação de filhos. E um dia antes ela não foi. porque Você estava com um problema na escola, estava precisando de, de, de, de, de atenção, né? e a Kelly falou, olha, você pode dar a palavra, não precisa ser eu, eu não vou deixar o é, é, é, Israel precisando de mim em casa para ir falar sobre criação de filhos para os outros e negligenciar meu filho, nosso filho. E eu lembro que eu falei, o que, que eu falo a respeito da sua ausência? Porque a pregação eu comunico. Ela falou assim, ah, diga para eles que se eu fosse falar sobre criação de filhos, eu teria perdido de autoridade para falar sobre isso. Então, a gente tentou sempre viver esse equilíbrio, né? sonhar com o reino de Deus, expansão, saber que a gente pode fazer muito, envolver vocês, vocês, sua irmã, foram envolvidos nisso desde bem cedo, sem nunca negligenciar né, esse, esse papel que começa dentro de casa. Eu vejo muita gente, às vezes, nesse afã né, de, de até vamos fazer para Deus. Não, às vezes, né, nem só a gente querendo fazer para si, e que compromete as coisas, como o rei Ezequias, por exemplo. Né, era um homem de Deus, era um homem de avivamento, mas alguém que, né, mesmo com a advertência de Deus, coloca a sua casa em ordem. Interessante que a, a frase que está lá, põe em ordem a sua casa porque você vai morrer, exatamente a mesma frase que foi dita a Abraão. Né? Aquela palavra traduzida a ordem ali no, no original hebraico, que está lá em 2 Reis 20, é igual Gênesis 18, 19. Né? Essa palavra não significa ordem no sentido de organizar. Ela Sim. significa ordem no sentido de ordenar, de se dar ordens. Então, o que Deus estava falando com ele não era apenas sobre uma arrumação, era sobre um posicionamento era sob instrução para a próxima geração, a mesma palavra traduzida casa num texto, é a mesma palavra traduzida no outro. Né? A diferença é que é, é, nós vemos da parte do rei Ezequias uma falta de percepção da importância da continuidade geracional. Né? Quando o profeta Isaías dá uma palavra para ele, olha, os, os babilônios vão vir, vão levar todos os teus tesouros, também os seus filhos né, que, que, que você gerar, eles vão ser levados... Não apenas escravos no exílio, em um lugar distante, mas ele ainda disse que serão feitos eunucos pelo rei da Babilônia. E significava que eles seriam, entre outras coisas, castrados, que a continuidade relacional seria comprometida. E a gente viu a atitude de Ezequias dizer: boa é essa palavra. Né? Como que alguém ouve que vai perder tudo que juntou financeiramente? E depois ouve o que vai acontecer com os filhos e diz: boa é essa palavra. Mas a Bíblia diz que ele pensava consigo, segundo o Reis 20, 19. Né? isso não vai acontecer nos meus dias porque se ele nem tinha gerado os filhos ainda Deus só tinha dado 15 anos de vida por hora que o pau estiver quebrando eu já não estou mais aí, problema não é meu e a gente vê um cara que era um homem de fé um homem de avivamento indiferente em relação à próxima geração então é, a gente tem falado muito sobre família é, é, desde o final de junho estamos fazendo lives aqui falando sobre família em breve vamos começar a falar a respeito especificamente de criação de filhos eu e sua mãe vamos fazer bastante isso porque já estamos terminando é, é, o livro como, como flechas, né? agora entra todo o processo editorial, o que com certeza faz com que ele só chegue no início do ano que vem. Mas a gente está muito empolgado é, é, com essa mensagem, e eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo. A né? nossa maior missão é não apenas criar os filhos para ser bons cidadãos para a vida, mas criá-los, antes de mais nada, para que sirvam o senhor, né? no caminho do senhor, na admoestação do senhor. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho dessa criação. Né? Meu pai não teve o privilégio que eu e você tivemos e que agora aí ela vai ter. Eu sempre conto isso, porque o é, pessoal que nos ouve tem histórias diferentes. Né? Nas minhas duas últimas lives, é, é, tanto é, é, em uma como em outra, o pessoal fez questão de dizer que estava falando: olha, diferente de você, a gente não converteu, não nasceu no lar cristão, convertemos depois, tivemos que arrumar muita coisa. Né? e tem gente que às vezes ouve né, eu dizendo meu primeiro presente quando nasci foi uma Bíblia, o seu primeiro presente quando nasceu foi uma Bíblia, o Daí ele agora, né, uma Bíblia, já pelo menos três gerações que o primeiro presente é uma Bíblia, alguns pensam assim, ah, então para eles é, é, é mais fácil. A verdade é que a gente só pode ter isso, porque um dia meu pai, que não teve nada disso, tomou uma decisão, e eu sempre conto isso aqui, não é para manchar a memória da família, nada disso, é para exaltar o que Deus fez. Né? Meu pai assistiu o pai dele se suicidar em numa véspera de Natal, quando tinha 12 para 13 anos de idade. Né? Cresceu numa família disfuncional, mas depois que se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que ele descobriu lá no Salmo 68 é que Deus faz com que o solitário habite em família. Ele começou a entender que Deus tinha um plano para a família. Né? E ele decidiu que aquilo que ele não teve, ele faria o possível para comunicar, transmitir, para que nós, seus filhos, você... Né, Neto Aila Bisneta Que ele não teve né, a, a, o privilégio Como minha mãe de conhecer né, Pudessem vivenciar Então eu sempre digo As pessoas que estamos assistindo Talvez você também seja o primeiro né, Talvez você seja o segundo A segunda geração né, De uma família de pastores. A gente também não é tão crente assim Mas sempre é possível que alguém se levante Para ser o ponto de virada E para dizer Nós vamos recomeçar Eu queria que você pudesse falar alguma coisa encorajando o pessoal em relação a isso, comentando né, alguma coisa que você entendeu, aprendeu enquanto crescia sobre continuidade geracional. Com certeza, é um esforço coletivo, né? A gente vê desde o começo, como você falou, que o senhor queria abençoar todas as famílias da Terra. né? Isso começou com a missão de um homem. Então, é um, é um esforço coletivo. E eu acho que ontem, na verdade, quando eu fui para a cama, eu estava pensando nisso. E eu falei para minha esposa, né? Eu tava estava conversando com a Pri. E, gente, eu acho que uma das coisas que mais, assim... Estava falando para ela, uma das coisas que mais se tornou real para mim com a chegada da ela foi que nós não estamos aqui para sempre. Parece que eu acordei assim, eu, eu sei que eu vou estar aqui até um tempo e alguém precisa continuar o que eu tenho tentado continuar e, e algo que ficou claro para mim com a chegada da minha filha, ainda mais claro. Né? E isso é verdade. Eu acho que eu gosto muito, sempre que a gente fala sobre o assunto, porque realmente o vovô não teve essa experiência, mas decidiu começar um novo caminho. Eu sempre escutava você e os tios, né, tio Paulo e tio Adriano, conversando, que o vovô pegou uma machete e foi abrindo caminho no mato, e vocês estavam tentando asfaltar esse caminho, pra, né, e vocês sempre falavam que para a gente era para aumentar esse asfalto para os próximos virem e decolarem de avião. Né? Então, eu acho interessante isso. Ele mudou completamente a, a experiência futura da família dele. Você falou do Melvin mais cedo, eu acho que é um testemunho incrível, porque né, ele acordava todos os dias, às quatro da manhã, para orar por toda a família, que eles andassem com o Senhor e servissem ao Senhor. Então, é algo que alguém pode começar a virar essa chave. Muitas vezes a pessoa, olha, ó, eu não tive a mesma experiência, mas é importante saber que você pode ser o ponto de mudança. A partir de você, a experiência da sua família pode ser diferente, mas dito isso... Eu acho que eu quero falar um pouco da minha experiência, porque eu acredito, pai, que você fez um trabalho exemplar, eu acredito na autoridade de você e da mamãe de ensinar sobre criação de filhos, porque é, o que a gente experimentou em casa foi algo de Deus. É, vocês sempre tornaram muito Sem claro. Sem Deus a gente não teria conseguido isso de jeito nenhum. Com certeza, mas né, você falou da mamãe ficando em casa para me ajudar com, com tarefa, com trabalhos, e matérias que eu estava tendo dificuldade. E isso foi sempre real para nós. A gente via entendia a importância do Ministério, mas a gente sabia que se a gente precisasse, vocês iam parar qualquer coisa para dar atenção para a família. Inclusive, é eu nem sei se a gente contei isso. Isso sempre foi um compromisso meu, não só com Deus, com toda a nossa equipe ministerial, isso não, não envolvia apenas eu, qualquer um deles, eu dizia: olha, se o matrimônio de algum de vocês estiver precisando, se algum filho estiver precisando, pare tudo, deixe, o ministério pode esperar, deixe qualquer coisa de lado, mas não deixe a família desandar. Então a gente sempre tentou procurar viver isso. Eu digo eu falar. Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu lembro que na minha adolescência, assim, em momentos, às vezes, sabe quando dá umas ideias, assim, aquelas bem de adolescente, assim, quase que desesperado por atenção, e se eu fizesse isso? E, e eu lembro que, às vezes, eu tinha umas dessas ideias, se eu fizesse isso, quais seriam as reações dos meus pais, e caía um, um temor, assim, falava, não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho que ser parceiro, porque se eu fizer, eles vão parar, e eu sei que eles não podem parar, porque eles estão fazendo é importante, mas era engraçado que aquele momento de maturidade, não, será que eu pego atenção, falo, eu não posso fazer, porque eu sei que se eu fizer eles vão, e eu não quero, né, parar eles do que o Senhor tem chamado eles para fazer. Então quase é, me ajudou na minha adolescência, me ver como parceiro de melhor, não dá muito trabalho, porque né, mas era interessante que vocês sempre deixavam tão claros, né? A importância do que vocês estavam fazendo, mas nos deixavam ser parte. Mesmo quando você estava viajando, ou você e a mamãe viajando, vocês nunca deixaram de ser presentes, né? Sempre estavam conversando, e vocês eram nossos heróis. Mesmo em viagens, né, vocês são... Eu lembro que um dia eu estava lendo minha Bíblia de criança, e eu corri para minha mãe, né o, o você estava em viagem e eu falei para ela ou não lembro se ela estava me contando as histórias não lembro qual era a minha idade, mas eu falei gente, o pai é que nem um apóstolo Paulo viajando por causa da igreja e eu lembro que eu fiquei assim, uau, que incrível eu, eu não sei se ela estava contando naquele dia uhum. mas naqueles dias, naquela semana ela estava lendo um livro sobre homens que mudaram o mundo e Paulo era um deles uhum. então, mas não sei se foi no dia, se ela já tinha falado até porque eu estava fora, né? Então, então duas Deus coisas e me dizendo isso, pai você para mim. Duas família, coisas né? eram <risos> o apóstolo é Paulo viaja para abençoar as pessoas, falar de Deus, aquela ligação me emocionou muito. É, duas coisas eram muito claras para nós, né? Tanto a nossa importância de saber que vocês parariam qualquer coisa, que a família vem em primeiro, que era o primeiro ministério, né? Quanto também a importância do ministério. E ver o que vocês estavam fazendo, porque era tão real, a paixão de vocês pelo Senhor Jesus. Eu até me emociono de lembrar quantas vezes a gente assim caminhou em casa para encontrar você e a mamãe de rosto no chão, na presença de Deus, chorando. E eu lembro várias vezes de abrir a porta, às vezes você viajando, eu abri a porta do quarto né, para falar com a mãe... Eu vi ela chorando e eu perguntava, mãe, está tudo bem? Ela, sim, só estava falando com o Senhor aqui. E aquilo foi marcante para nós, sempre, sempre. Eu acho que o entusiasmo, a alegria de vocês em falar sobre o Senhor, falar sobre a palavra realmente abrir os nossos olhos para um mundo que é real, né o, o que o nosso Senhor tem feito e quer fazer para alcançar todas as famílias da Terra. Nessa semana eu estava eu tava lendo um livro, é que agora eu estou devorando o livro de criação de filhos aqui, do James Dobson, que é Pais e Filhos. E nesse livro, uma hora falando sobre o exemplo, que é tão importante, né? Ele falou que os, o maior desafio que crianças enfrentam hoje é aprender boas maneiras sem enxergar nenhuma, sem ver nenhuma, né? Muitas uhum. vezes sendo cobradas de coisas né, que elas devem fazer, mas elas não veem o exemplo disso. E eu pensei, uau, o exemplo que eu tive dentro de casa foi tão importante, né? E, e realmente tem... Com certeza, continuidade geracional é um trabalho de né, duas gerações, não uma só. Eu gosto muito do livro que o, o Billy, uh, Bill Wilson, o nome dele, hoje ele é reitor da faculdade, né, da Oral Roberts, é, aqui aqui em Tossa, faculdade que eu fui, eu li o livro dele uma vez, que era The Father's Cry, é o grito por paternidade. Ele fala dessa necessidade de, de paternidade, ele fala sobre continuidade geracional, e eu gosto muito que ele ilustra essa continuidade geracional no livro como uma corrida de bastão, uhum. é bastão que chama? Bastão. E é aquela corrida de bastão, e ele dá esse exemplo, que não adianta uma geração correr rápido demais e perder né, a partida da outra, eles não conseguem acompanhar para tomar o bastão naquela transferência, não adianta uma geração não acompanhar com a partida da outra, ele estava falando dessa colaboração. Né? E a gente, claro, só pode fazer a nossa parte, mas eu acredito que você, né, você e a mãe, deixaram... É, a minha parte da, da lista, né, como seus filhos, muito mais fácil, pelo exemplo que vocês deram, a autenticidade do amor pelo evangelho e a palavra de Deus no coração de vocês, né, o exemplo uhum. e o ensino. Eu, eu vejo que o tesouro mais precioso que eu recebi de vocês foi realmente a verdade o ensino sobre quem é o Senhor e que eu né, podia ter meu relacionamento com Ele. É, eu nem lembro quando foi que a alavanca virou, mas vocês sempre nos ajudaram a não seguir o Deus dos nossos pais, mas o nosso Deus que nos criou para um relacionamento íntimo e pessoal com ele, vocês sempre encorajaram as nossas experiências né? sempre encorajaram nossos momentos com o senhor e por isso eu posso só te dizer obrigado, eu não sei nem como te agradecer, e o mínimo que eu posso fazer é continuar e tentar proporcionar isso para os meus filhos né então. é a melhor gratidão, é agora você despejar na próxima geração, né? Amém. Amém. Não deixar coisa. É, eu queria fazer um comentário aqui, Israel, e vou sumir um pouquinho enquanto falo, porque na verdade eu vou, vou anunciar um, um livro. Nós lançamos essa, essa semana agora. Você passou um ano lá no, no iHop, na Casa de Oração, e com certeza né, lá também se falava muito a respeito desse cara. E M. Bounds é considerado uma, um dos autores sobre oração assim. É, é, é dos melhores no mundo todo. É, e nós publicamos um livro agora, que foi uma coletânea feita pelo Leonard Heaven Hill, autor de Que do Pleno Avivamento, né, chamado Os Tesouros da Oração, e a gente chama isso aí de O, o, o Melhor de Bounds, né? Então, Yen Bounds é dos melhores autores sobre oração, esse livro é uma coletânea dos melhores escritos dele, e a gente acabou de lançar isso, e a gente quer poder aproveitar o momento é, e falar a respeito do assunto. Eu acho que meus pais não foram perfeitos, eles falharam, é, eu e sua mãe também fomos perfeitos, é, é, imperfeitos, a gente também falhou, né? a gente faz na nossa teologia uma distinção entre, entre erro e pecado. Né? E muitas vezes tem coisas que a gente não necessariamente pecou, não quebrou um princípio, mas não, não agiu da melhor forma, não fez a melhor escolha. Mas uma coisa que eu vi meus pais superando em muitas limitações e imperfeições deles era sempre vencendo a coisa no joelho, na oração. Né? E orar por você, sua irmã, né? pelos futuros cônjuges, pelos futuros filhos, talvez tenha sido uma das coisas que eu mais orei na minha vida. E agora, mais do que nunca, sigo orando. Né? Então, quero encorajar o pessoal que está nos, nos, nos ouvindo. Tem gente que às vezes diz: Ah, pastor, eu não tinha esse entendimento que o senhor teve para criar os cílios Eu digo: Olha, hoje a gente também ensina a partir da experiência, mas a gente também não teve muita coisa. Mas, Tiago, um diz: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, quero encorajar, aproveitar o um momento, a quem tinha o livro era o lançamento, né? é lançamento. É, pedir que, se você quiser, fale um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, tem uma pessoa que apareceu aparecer aqui e te dá um oi. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É, a gente está falando de continuidade geracional Eu aproveitei e falei, Liz, esse ano tê-la de volta em casa está sendo para mim uma experiência incrível, né? Porque assim, a gente nunca teve tanto tempo junto, e, e, e ver a mulher de Deus, que é a sua irmã, se tornou uma coisa assim que me, me inspira, me abençoa. Então já vou deixar anunciado em algum momento. Nós vamos fazer a nossa live, eu e ela. Né? Não dava para dividir falar todo mundo de uma vez, mas eu queria que além dela te dar um oi, ela estava assistindo aqui só dos, dos bastidores, que já ficasse aqui a promessa né, de que ela volta. Então, eu vou mostrar o livro mais uma vez, e de repente, a hora que voltar, <risos> ela vai ter... <risos> <risos> aqui. É <risos> e aí, fala do... Conheceu, chegou a ter contato com os materiais do Ian Baldes, não? Sobre, sobre, sobre filhos, do Ian Eu não lembro o seu... Sobre, sobre oração. Sobre oração? Não, eu não ah, lembro é o seu esse livro. Ah, sobre, não, não esse livro eu, eu acredito que não. Ele é, é um material diferente, é uma coletânea. Né? Mas, assim, nós temos muitas publicações de várias editoras aqui no Brasil. É, as ocasiões que eu tive lá no, no IHOP, eu sempre via nas livrarias. Eu não sei se isso em algum momento... É, é, foi leitura obrigatória de vocês ou não? Eu acho, eu acho que eu tive uma, mas eu não consigo lembrar se o nome era o Poder da Oração ou algo do tipo. Eu estava pesquisando aqui, mas eu não, não achei ainda. Mas é coisa boa. É, eles normalmente usam mais o sobrenome, botam a, a, uhum. a sua inicial no começo, acho que é Edward Mounds. É, é. O nome dele. É, eu, eu lembro de ocasiões né, onde... Por exemplo, eu, quando criança, muitas vezes, eu tinha uma crise, né? Porque é, é, até as pessoas sempre te perguntaram muito isso. É difícil ser filho de pastor, é difícil ser filho do, do, do Subirá, que é pregador conhecido... Porque, assim, a gente, eu, quando criança, a gente tinha muita pressão, né? As pessoas achavam que porque a criança é filho do pastor que ela não é criança, que ela é um adultinho. Né? Então, todo mundo tem direito de correr, brincar, pular. Se o filho do pastor fez algo, não tem exemplo. Então, isso, às vezes, nos revoltava. Eu, muitas vezes, dizia, eu não pedi para nascer filho do pastor, não pedi para ser... Era uma coisa que me incomodava. Mas, também, o tempo nos ensinou né, a, a, a, a lidar de forma diferente, eu lembro assim, que fosse a liderança da igreja, ou com a própria igreja, a nossa conversa a respeito das famílias, né, dos, dos, dos pastores sempre foi diferente, e a gente tentou também, tudo aquilo, onde viu gerações antes terem errado, é, é, não falhar, eu fico feliz que eu nunca vi você e sua irmã reclamar disso, pelo contrário, né, vocês diziam sempre, puxa, que bom... É, é, é ter nascido lá cristão, que bom ser, ser filho de pastores. A gente também tentou envolver vocês com uma paixão por Deus e o um ministério, né? Embora sempre deixando clara aquela ideia de que jamais trocaríamos vocês. Tem um episódio que sempre que eu lembro me emociona, né? De uns nove anos atrás, eu, a gente estava organizando uma viagem que a gente acabou fazendo uns três anos depois, se não me engano, dois três anos depois. É, que a gente iria a família toda para a Europa. A gente já tinha feito isso indo para África, todo mundo, né? e eu lembro que a gente tinha se organizado para cada dois anos, a gente ter uma viagem internacional, né? a gente brincava que não sabia dizer se aquilo era férias ou missões, que era a gente aproveitava um tempo de férias para também, além de passear em família, conhecer e servir a Deus e as pessoas. E eu lembro que a gente estava com a nossa primeira viagem para Europa sendo organizada, eu estava... É, empurrando todos os convites de vários países que eu tinha para uma única ocasião, e, e nós tivemos um, um problema, né? Um, uma pessoa envolvida na liderança da igreja é, é, acabou tomando uma decisão de, de deixar não só o ministério, mas é, é, de deixar a esposa, os filhos, era uma situação dolorosa para a gente, delicada, e eu lembro que como a gente teria uma reunião que ia ter que chegar no nível de disciplinar daquela situação. É, eu lembro que eu falei para a Kelly, eu falei, olha, eu vou conversar com os nossos filhos antes e prepará-los para esse momento, onde vai ser notificado para todo mundo, até porque vocês eram próximos. E, e falei para ela, não faço ideia de como dar a notícia. A gente estava mais ou menos em agosto, a viagem seria em novembro. Eu falei que com uma coisa dessa acontecendo na igreja, eu não poderia me ausentar... Né, um período como aquele, de um mês, dava um pouco mais de um mês, é, que eu ainda não sabia nem como eu iria comunicar, mas eu falei para a Kelly, uma coisa de cada vez, ou dar notícia, e eu lembro que quando comentei isso com você e a Alissa, né, primeiro me impressionou a, a reação de vocês, de chorar pela própria família, o que eles estavam vivendo, mas eu lembro que de repente vocês se olharam um para o outro assim, olharam para mim, foi como se na troca de olhares você e a Alissa já tivessem entendido, vocês disseram assim, e a viagem? Né? Eu lembro que eu, por não ter planejado ainda o que falar, tentando ganhar tempo, pensar melhor, eu lembro que eu falei, o que, que tem a viagem? Né? E você era o mais, mais velho, tomava a dianteira, né? eu lembro que você falou assim, pai, não tem como você fazer essa viagem agora. E aí eu me fiz de boa, falei, por que não? falou pai, você está louco, a igreja vai precisar de você como nunca antes, você tem que estar tá perto, você tem que estar tá presente. E eu, eu lembro que eu falei para vocês, né? Eu falei, não, mas vocês são mais importantes que a igreja, vocês me olharam e falaram, a gente sabe que a gente é mais importante, mas a gente pode fazer essa viagem em qualquer outro momento, não tem que ser agora, né, e, e eu acho que, de alguma forma, vocês achando que eu não queria desmarcar é, é, a viagem pela maneira como eu estava me comportando, tentando fazer a, a leitura, né? eu lembro que você e, e, e a Alissa dobraram o joelho na minha frente. Isso foi muito, muito especial. Eu me emociono com isso até hoje. Vocês dobraram o joelho e disseram, Deus, a gente agradece essa viagem, a gente quer muito conhecer esses países na Europa, a gente está mais empolgado do que só é, é, turismo, poder estar tá envolvido com a igreja, mas eu lembro que vocês dobraram o, o, o joelhinho ali orando, disseram, a gente agradece, mas nós estamos te devolvendo a viagem, nós estamos te ofertando de volta. Né? Eu não sei se vocês estavam achando que eu estava relutando, eu só queria afirmar o valor de vocês, vocês disseram assim, a gente se recusa, e a qualquer lugar, né, quando a igreja precisa do, do, do papai. É como se você estivesse dizendo assim, nós estamos resolvidos, isso não vai ser um problema para nós. E aquele foi o dia que eu senti assim, que a gente tinha vencido o teste, que a gente tinha vencido né, o desafio, a gente ficou em casa, foi é, é, apesar da correria e lidar com toda aquela situação na igreja nos próximos meses, foi um momento muito gostoso nosso em família, né, mesmo em casa. Mas eu, eu me lembro que na, naquelas séries de, de janeiro, enquanto a gente estava em casa, não tinha ido a lugar nenhum, né? um dia o Espírito Santo falou comigo, eu vou honrar os seus filhos, né? e eu vou dar a vocês uma viagem, né? em maio. Né? Eu lembro até que ele me deu a data, e vocês vão, vão todo mundo para os Estados Unidos. Eu lembro que vocês tinham aquela vontade de, de, de conhecer lá Orlando, aqueles parques, a gente não tinha a menor condição, e, e de fato as coisas começaram a se desdobrar, né, e a gente conseguiu é, é, vivenciar aquilo. Anos depois, nós somos todo mundo para a Europa, seja já crescidos, aproveitaram bem mais, né, mas foi um, um dos pontos altos, assim, deu de olhar e dizer, puxa, missão cumprida, eles entendem que vem primeiro, mas também não precisa descartar o reino de Deus, né, é, eles também podem o tempo todo colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Foi um, um dos meus melhores momentos, olhando para vocês, sua irmã ver o coração de vocês, foi aquela hora. Essas viagens foram incríveis experiências, não só passeando como família de dia, ministrando nas igrejas de noite, e poder ver tanto, não só é, de lugares diferentes do mundo, mas o que o senhor fazendo em sua igreja, em lugares diferentes do mundo, foi sempre uma experiência emocionante para nós. Mas você falou mais cedo da pergunta, né, do. Ah, você não sente pressão por ser filho de pastor? Porque eu já conheci tantos filhos de pastor naquela naquele esquema que você falou mais cedo, de eu não pedi para ser filho de pastor. E as pessoas perguntavam, você não sente muita pressão para ser filho do Luciano? Eu dizia a eles, olha, sinceramente eu tenho que lidar com uma pressão muito maior do que ser filho de pastor, que é a pressão de ser filho de Deus. Sou eu parte de uma que família, que é Deus, Deus, e a barra não podia ser mais alta. Então ser filho de pastor é fácil. <risos> é engraçado que a gente terceiriza às vezes para a família do pastor dar o exemplo, mas a verdade é que não podia estar mais alta barra já do que ser um filho de Deus. Então é, a gente entendeu que a gente não fazia as coisas que fazia por ser a família do pastor, a gente entendeu que a gente fazia o que fazia, né, por servirmos a Jesus. E eu lembro que um dia, na verdade, eu tive... É, porque eu tive esse momento que eu tava um pouquinho assim, nossa, Talvez desnecessário. Eu lembro. Eu acho que eu lembro exatamente o que foi. Eu tinha acabado de entrar no Twitter, adolescente, não lembro quantos anos eu tinha. Eu tinha colocado alguma coisa no Twitter que você pediu para me tirar. Eu lembro que eu achei que era uma coisinha tão boba, que eu mesmo na hora obedeci, mas eu me senti tão injustiçado como adolescente, assim. Eu tava pensando, nossa, tipo, nenhum dos meus amigos precisa se preocupar com quem vai falar disso. Eu tava tendo aquele momento, e eu lembro que no meu coração eu pensei isso. Olha, eu, eu, eu, ah, eu não, eu não pedi para ser filho de pastor, mesmo que eu não estava bravo assim, ou, mas sabe aquelas coisas de adolescente. E isso vem no meu coração. E eu, eu não me esqueço que eu, enquanto eu pensei, eu não escolhi ser filho, o Senhor me falou que Ele escolheu que eu fosse. Então muita gente reclama de ah, eu não pedi para ser família de pastor, mas já te ocorreu que o Senhor escolheu isso? Se qualquer um de nós cremos na soberania do Senhor, nós sabemos que nós não estamos no lugar errado, né? Ou no tempo errado. Né, se o Senhor tem esse plano perfeito, o meu lugar de filho é realmente confiar nele e buscar entender o porquê. Então, eu realmente acho isso. Né, se tem filhos de pastores ouvindo aqui, leve isso em consideração. Talvez você não escolheu seu filho de pastor, mas Deus escolheu que você fosse. Por que, que Ele escolheu que você fosse? Por que que Ele te enviou para essa família, para esse tempo? E realmente, caminhando com vocês, a gente enxergou o presente né, de poder ser parte de uma família que servia o Senhor. Nós sabemos que todos somos chamados para servir o Senhor de algum jeito, mas existe esse chamado né, que é, assim, integralmente, no ministério, quase que um... É, é uma coisa diferente, né? É uma parte necessária também. E nós amamos o ministério pastoral, amamos ser família de pastor, né, amamos a experiência que tivemos em casa, e eu acho que muito disso, né? É com vocês, como vocês nos perceberam, né? Nos ajudaram a perceber a importância do que vocês faziam. Então, é, foi uma experiência incrível, tanto para mim como para Liz, para Priscila também, que também é filha de pastor. E a gente cresceu apaixonado pela obra do Senhor e, e ver o que vocês fazem. Eu lembro que um dos momentos na minha adolescência também que eu comecei a ter muito orgulho do que você e a mamãe faziam foi quando eu percebi que vocês estavam sempre tão dispostos a ajudar as pessoas, a gente já viu vocês saírem de casa tarde para aconselhamentos, a gente via vocês sempre em disposição às pessoas, e isso me chamou muito a atenção. Eu tinha até amigos na escola que tinham pais psicólogos que ganhavam bem por aquela hora de aconselhamento né, agendada, mas eu lembro que eu pensava gente, não existe gente assim que sai de casa no meio da madrugada para socorrer os outros com essa paz esse sorriso, e tudo aquilo foi gerando no meu coração realmente um amor pelo Ministério né, Pastoral uma das definições de pastor né, se não me engano no é, agora não lembro se no grego ou no hebraico, eu acho que é no grego porque eu acho que foi Jesus, uma parábola que Jesus fala né, Deus sou o bom pastor e o bom pastor cuida de suas ovelhas, uma das definições de pastor no grego é um amigo especial, e a gente via isso no coração de vocês, e isso sempre chamou muito a nossa atenção, mas eu, eu não quero tirar muito é, o foco da conversa, mas realmente a gente sempre foi muito deslumbrado pela realidade da vida que vocês levavam com o Senhor e da realidade do ministério Maravilha, o foco, o foco é você, meu filho, é a Eila, é essa continuidade. né? É, falei isso antes, quero repetir, né? na live nós temos gente, vai chegando, é, se você não teve o privilégio que eu e meu filho tivemos, que agora a filha dele vai ter de, de crescer num lar cristão, decida presentear as próximas gerações com isso, né? decida ser firme nesse propósito de... de é, é, é, levar a, a família a servir a Deus. Eu sei que a decisão principal deveria começar do, do, do homem, da casa, do cabeça, né, que se levante como Josué para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas a Bíblia mostra contextos é, é, familiares onde isso também não aconteceu. Né? Timóteo foi um homem de Deus incrível, um discípulo do gigante na fé, que era o apóstolo Paulo, e a Bíblia faz menção da, da fé da mãe e da avó, não menciona nem o pai nem o avô. Né? É, é, é. aliás, a Bíblia ainda menciona que a mãe era judia, casada com o pai grego, né? o termo grego era, era, era gentil, isso mostra que ele não seguia é, é, o judaísmo, então a gente pode até é, é, afirmar sem medo de errar, que na verdade ele não tinha nenhum pai e vô crente. mas de alguma forma essas mulheres né? não sabemos como foi que elas se converteram e eles não, mas elas tiveram um posicionamento de dizer, bom é, o ideal seria que o homem estivesse puxando a fila. Se não está fazendo isso, e é o que temos para hoje, nós vamos assumir esse lugar. Né? Então, eu sempre encorajo as pessoas, em vez de, de apenas se vitimizar, em vez de apenas dar desculpa, ache o meio através do qual você possa encontrar a expressão da graça de Deus, o socorro do Espírito Santo, a sabedoria do alto, né? esse posicionamento, de dizer nós vamos nos pautar pela palavra e, e ponto final, e, e acredito que no final a gente vai poder terminar sempre erguendo na mão do o céu dizendo até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Então, é, é, e oração, gente, muita oração. Né? Eu, eu lembro que muitas vezes esses momentos de oração não é apenas conquistar em Deus uma intervenção em favor dos filhos. Às vezes era nesse momento de oração que a gente era quebrado, que a gente era corrigido, né? que às vezes o senhor dizia, volta lá e conserta a forma como você falou, né? conduza a coisa dessa outra forma, é, ouça, melhora o coração. Né? Então, assim a gente teve experiências incríveis, tem sido especial para mim, porque esse ano eu me dediquei muito, né? já já estou finalizando o terceiro livro, só na pandemia, filho. Uau. É, mas assim um deles que, que me chamou muita atenção e mexeu muito com essas minhas memórias foi esse material que nós... nós já estamos no finalzinho dele, no finalmente dele, sobre criação de filhos. Né? A gente compartilhando muita história, é, é, é muito testemunho, à medida que a gente fala do princípio bíblico, como que a gente entendeu, como aplicou, né? envolvendo a vida de vocês. É, quanto mais eu, eu olho para trás e revejo essas histórias, mais eu tenho que dizer, foi graça de Deus, foi misericórdia de Deus. Né? E a oração não era apenas aquela coisa de entrar num lugar em fé, atrair a proteção, socorro de Deus, mas muitas vezes era um lugar onde a gente tinha sensibilidade de entender né, como arrumar algumas coisas, às vezes eram, eram apenas impulsos. Eu lembro quando você é, é, é, passou num, eu não sei se a gente chama isso de um vestibulinho, era um teste, não era o vestibular, porque o vestibular era para a faculdade, mas era para o colegial, você queria um colegial técnico muito disputado, O que, que era mesmo o curso? Era, eu não lembro agora se, era, se eu estava entrando para o técnico de programação. Eu estava em dúvida entre... Um era mais sobre informática, nem, tipo IT, TI e programação, e um era para a parte mais de desenvolvimento digital, né, de animações e eu, produção. Eu acho que era isso aí. Que você tinha uhum. uma empolgação até maior com isso. Uhum. E você tinha passado no teste, você estava empolgado, a gente fazendo festa, e um dia eu estava orando e meu coração fechou fechou, fechou, eu sabia que aquilo não era uma coisa comum, a Bíblia diz, seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações, e eu fui orar sobre aquilo, e, e o Espírito Santo falou, claro comigo, se eu te deixasse entrar naquele curso, você ia se perder em relação ao seu propósito, né, eu entendi que não era apenas um ambiente, né, era uma empolgação em relação ao que era o seu futuro, era uma série de coisas e é, é, eu, eu lembro o dilema que eu fiquei. Eu te chamei para uma conversa, falei, filho, você sabe que eu te amo, você sabe que eu quero o melhor para você, você sabe o quanto eu lutei, é, é, eu me empolguei com esse resultado, mas eu estou com a palavra de Deus, eu espero que um dia você entenda, eu espero que você consiga confiar, né? Eu não estou tentando sabotar, eu quero o melhor para você, mas você não vai fazer esse curso. Eu né? momentos como esse, mas depois ver como Deus usou a sua vida para tocar tanta gente no outro curso que você fez, né, o, o, o, o caminho que você foi trilhando, isso lá na frente fazia a gente dizer uau. Né? Se não fosse as, essas direções de Deus, né? a gente teria os mesmos resultados. Então, quando eu falo pessoal sobre oração, não é só lá pedir né é, é, que Deus faça as coisas né? muitas vezes está nesse lugar de rendição onde Ele possa nos orientar porque às vezes a gente está querendo pedir que Deus faça o possível e Deus é que está querendo nos pedir para fazer o possível é. então o e lugar país, da oração não é lugar onde a gente fala mais ouve é isso que eu ia falar eu gosto de algo que você sempre ensina que oração não é lugar só onde a gente escuta que não é só lugar onde a gente pede para Deus o que a gente quer mas onde um Ele pede de nós o que Ele quer né? então é verdade é importante isso eu lembro desse dia é, e realmente foi marcante, porque a gente teve essa conversa de manhã quando eu estava indo fazer a prova e eu lembro que até aquela aquela chegada você estava feliz de me ver estudando de me ver me preparando para aquele teste, e realmente na hora foi algo que eu não entendi, mas eu, eu senti uma paz no meu coração e eu vi uma consistência em você, de querer ser né, esse, esse bom pai, esse guardião de propósito você estava sempre orando por mim, me encorajando, então eu sabia que não era algo de de querer dar um toco e, e querer tirar minha moral em alguma coisa, algo dentro de mim simplesmente decidiu, mesmo sem entender, confiar. E algo que eu repito bastante lá nos vídeos para a galera que acompanha o canal, é que quem decide obedecer primeiro entende depois. Tem gente que pede de obedecer porque quer buscar entender. Mas eu lembro que naquela semana onde eu perdi a prova, né, eu tava fazendo aquilo junto com meu primo que passou, entrou, eu tava fazendo a festa, né, e a gente tava com aquela expectativa de fazer junto, não fez muito sentido para mim, mas como você falou no ano seguinte, né? eu sei que eu fui pro lugar certo, pro colegial certo, conheci as pessoas certas né? tem gente que tá caminhando com Jesus até hoje por causa disso e eu, eu assim, tinha aquela sensação de gratidão, de glória a Deus no né, que meu pai deu aquele toco eu não ia ter maturidade para ter dito não para o que era a minha vontade daquele tempo de fazer esse curso, mas hoje eu tenho completa certeza de que não é o que Deus tinha para mim, eu tenho a gratidão de estar tá andando no lugar certo então, glória a Deus pela sua vida, pai. Amém. E, filho, por mais doido que esse mundo esteja se tornando a cada dia, quando a gente vê valores e, e é. tantas coisas, eu tenho é, é, uma convicção né, de que nossa linhagem vai seguir servindo a Deus, é. e que os meus valores que vocês receberam serão transmitidos, que isso é um, uma coisa inegociável para a gente, né, é comunicar uma, uma fé integral, completa na Palavra, é, eu tenho a certeza de que não só a gente vai conseguir ter a continuidade, né? acredito que assim como meu pai dizia que a gente ia conseguir a próxima geração ser assim, uma versão melhor do que a dele, eu, eu cresci te dizendo a mesma coisa e acredito que você tem né, já mais cedo demonstrado sinais de que vai conduzir as coisas até melhor, porque é, não é a questão de um ser melhor do que o outro, é que você tem uma plataforma de aprendizado que evita... É, é, a gente errar. né? Muitas vezes as pessoas só conhecem a nossa versão no púlpito, não pensam na gente como falho. Eu queria que você abrisse alguma situação é, é, onde você pudesse falar, puxa, às vezes era difícil para mim é, é, lidar com isso com meu pai. né? Então você fala o que quiser, mas por exemplo, é, é, seu temperamento sempre foi mais parecido com a sua mãe. Uma combinação Sim. de um fleumático com, com sanguíneo. né? Seu pai é daqueles coléricos, sua linguagem emocional, eu recomendei semana passada aqui o livro das cinco linguagens do amor, eu falo para todo mundo, é um material fantástico, né, a sua, como a da sua mãe, sempre foi palavras de afirmação, né, às vezes eu já chegava direto no ponto, é, é, falando mais firme, duro, vocês vezes tinha que ir lá, consertar, então, assim, a gente nunca tenta manter a imagem de que foi perfeito, a gente sempre tentou ajustar, né, eu queria que você pudesse falar o que você quiser, ou sobre isso, ou qualquer outro assunto, hein? e como a gente teve que lidar né, ao longo da caminhada com isso. Eu sei que nós já falamos bastante tempo aqui, mas acho que era um assunto importante. Se você quiser mexer, manda você bala. Tá pedindo, você está pedindo para eu tentar encontrar defeito em você, é isso? Estou pedindo para abrir a caixa preta mesmo. <risos> Bom, essa, essa que você falou do temperamento foi uma dificuldade, mas é, é, é difícil para mim pensar em, em coisas em que você podia ter sido melhor pelo pai excelente que você é e hoje tem muito dessas coisas que na época eram difíceis para mim como por exemplo a do comportamento é, temperamento né você às vezes era firme né? rígido e falava assim com às vezes com uma com rigidez para coisas que pra, na minha cabeça não eram tão sérias não precisavam de tanta saber enfatização e, e para mim parecia que você estava querendo ser bravo assim que você não estava bem humorado E... Eu vejo hoje quantas dessas coisas eu precisava ouvir, né? Que definiram o meu caminho. Eu olho para a minha caminhada e eu sei que eu não tô assim, eu não trilhei uma caminhada muito normal, né? Eu casei muito. Mas, cedo. Mas se eu voltasse lá atrás hoje, eu falaria algumas das mesmas coisas de um jeito um pouquinho mais ameno. É, essa foi uma, uma dificuldade do temperamento. Eu acho que é muito importante sempre a gente, é, e eu e eu ah, vi eu isso. Eu pensava assim, o Israel é homem, precisa aprender a, a segurar o tranco melhor. Né, Alice, a Alice é mulher, não, não, não vai levar tanto. Agora, o temperamento dela, ela tinha uma facilidade maior de lidar com chegar junto, apesar de ser menina. Então, assim, não tem uma regra única. Quando as pessoas nos perguntam sobre os filhos, eu digo, olha, a melhor coisa é respeitar a individualidade de cada um. É, esse esse foi, acho que, o maior desafio do, do temperamento. né Você é aquela pessoa, você gosta né da, da sinceridade, você não tem problema quando mandam... Né, algo na lata, eu sou um pouquinho mais emocional. Então, às vezes, algumas daquelas conversas são difíceis para mim. né Você falou da minha linguagem, de, de afirmação. Então, né muitas vezes eu precisava daquilo, mas eu acho que, às vezes, o jeito que chegou era uma dificuldade. Mas até isso, para mim, hoje é difícil né ficar emocional e pensar ah, podia ter sido melhor, porque eu vejo que tudo cumpriu um papel que eu precisava também, mas... Eu lembro de uma situação que você resolveu mexer nela de novo, Uhum. Primeiro eu te dei a bronca, você ficou quieto, ah, tá bom, me desculpa. Tal. Depois, um mês, você falou: rapaz, ah, eu, eu não consigo esquecer isso. O senhor já parou para pensar isso? Tá, tá, tá... Não, não parei de pensar nada disso, até você falar: você está totalmente certo. E é. se você é. falar isso antes, a gente é resolvido isso melhor. Mas é, é, eu, eu acho que faz parte dessa dinâmica relacional né, de todo mundo a gente aprender a se ajustar e a superar. Né? E, muitas vezes, uh, uh, o nosso esforço é não vender uma fantasia, né? Família é um desafio, mas é possível vencer. Né? E eu, eu sou grato a Deus pelo resultado final. É importante né? a gente lembrar que, muitas vezes, a gente a gente acaba esperando quase que uma perfeição dos outros quando nós não somos perfeitos, né? Não adianta esperar isso. Cada um pode fazer o seu melhor né? somente. E eu, sinceramente, sou extremamente grato pelo Pai que você é, pela maneira como você me educou, me criou, e eu vejo hoje como eu posso caminhar no propósito que Deus tem para mim por causa disso. Então, eu tenho muita gratidão. Mas que ninguém é perfeito, é verdade. Com certeza, tem muitas coisas que eu podia ter feito melhor, como filho também. Mas eu acho que é importante esse entendimento. Maravilha. Alguma consideração final que você queira fazer? Eu, por mim, falava aqui a noite inteira, mas é. eu vi que nós já estamos aqui a uma hora e quinze de conversa. É, não, não tem... É, foi um tempo muito bom, eu estou com muita saudades, não vejo a hora de você conhecer sua neta pessoalmente. É, a gente quer poder dar um abraço, muitas saudades, esse ano meio, meio maluco aí, é. mas... É... A, gente, a gente daqui um mês e meio, eu e sua mãe completamos 25 anos de casados. Né? A gente é planejado, de viagem, está tudo em suspenso. Agora, isso não nos afetou tanto como a gente ficar nesse suspense e saber que hora nós vamos a a netinha, é, é. Né? que hora nós vamos poder pegá-la no, no colo é. mas a Bíblia diz em tudo dá né? graças Amém. É, Amém. não está escrito por tudo então eu não estou agradecendo por isso <risos> eu estou agradecendo nisso né? e é, a despeito das coisas não serem sempre como a gente quer, a gente vê a mão de Deus, a bondade de Deus vê o senhor abençoando a, a gravidez o parto, isso tudo nos deixa muito feliz, eu não Amém. sei se eu estou mais feliz de ser vô, ver você sendo pai, ou se é isso que é parte de seu avô, mas é um, é um momento de muita alegria para a gente. Amém. É. E, filho, amo Sim. você, tenho muito orgulho é de filho. você. Né? Você realmente assim, é, é, me surpreendeu enquanto crescia, voltando seu coração para Deus, fazendo escolhas de honrar Deus, né? os seus pais, a obediência. A gente vê o, como você foi experimentando já desde cedo, a colheita de muitas dessas, dessas coisas. Né? Então, assim, eu, eu não consigo deixar de externar a Deus, minha gratidão, mas é, a você e sua irmã também, né? porque vocês fizeram escolhas corretas. Eu acho que isso inspira é, é, as pessoas, isso promove glória para Deus. E o que a gente mais quer é ver famílias fortes, famílias funcionais, e não importa como a história foi até hoje. Né, eu sempre lembro as pessoas, uma nova história pode ser escrita uhum. eu estou empolgado de ver você, a Eila né, os, os, os filhos que, que virão ainda não sabemos quantos nem quais serão é mas agora de uma ação intercessão contínua <risos> amém, Glória a Deus não, pai, obrigado por esse tempo, você realmente é meu herói, minha inspiração eu espero poder ser para os meus filhos como um pai que você é para mim, né, para minha irmã e eu sou um homem muito abençoado, você é minha inspiração, e eu acho que só sentindo no coração de deixar um último conselho aqui, como filho, né, talvez, é, eu sinto que alguém precisa escutar isso, então eu vou, vou mandar essa, mas eu lembro de uma experiência que eu tive, né, é, onde eu estava tendo um pouco de dificuldade de acatar algo que você e a mamãe disseram, mesmo que na hora que vocês me disseram eu tive aquela postura de acatar e honra, eu estava debatendo aquilo no meu coração, e a gente morava no apartamento ainda, lá da, da Água Verde, devia ter uns, um uns, Portão, 10, anos. Portão, é, é uns 10, 11 anos, e então bem novinho, mas eu lembro que, enquanto eu estava né, debatendo com aquilo no meu coração, independente disso, eu lembro que um dia o um senhor, me trouxe essa pergunta, esses momentos com o Espírito Santo sempre me ajudaram muito. E eu lembro que ele me perguntou, uma pergunta bem inusitada, Israel, se uma versão de você do futuro né, viajasse no tempo para te dar um conselho no passado, e você assistisse a sua versão do passado, não escutar o conselho da sua versão do futuro, como você ia se sentir? <risos> uma pergunta super viajada. Mas eu lembro que eu falei, indignado, com sim, certeza, com a versão sei, do sim. futuro. Minha versão do futuro tem mais conhecimento, entende melhor da vida e tem mais mais experiência do que minha versão do passado. E eu lembro que quando eu falei aquilo caiu a ficha, né? A pergunta ficou ali, então por que você não quer escutar seus pais nisso? <risos> então eu acho que é tão importante, hoje, como pai, né? Mesmo que sendo pai, a minha filha nasceu faz uma semana, né? Mesmo nesse tempo, eu acho Sim, que eu entendo que eu um pouco melhor. É... <risos> eu entendo um pouco melhor esse coração de proteger, de cuidar, de amar. Então, muitas vezes, a gente interpreta né, os nossos pais tentando cuidar da gente como se fosse simplesmente chatice. Mas eu lembro de uma conversa que você teve comigo. Me disse, filho, seria muito mais fácil para mim tentar ser legal com você o tempo inteiro. Mas isso não faria bem para você. Né? Você estava falando da importância de corrigir, da importância de ser firme. Então, essa é a verdade. Então, acho que fica aqui um conselho para algum né, filho. E talvez você não consiga entender o porquê seus pais estão tentando ser tão finos com você nisso. Mas entenda que né, é por amor. Então, obedeça primeiro, entenda depois, fica aqui o conselho. Amém. Maravilha. Filho, eu poderia te pedir para terminar fazendo uma oração aí pelas famílias que nos acompanham. Com certeza. Com né? certeza. Tem, tem gente é, é, é, precisando, de fato, viver uma, uma história nova. Tem gente celebrando a colheita como eu e você, as nossas gerações, né? mas tem gente é, é, precisando de força para seguir plantando, mesmo depois de ter colhido, tem outros que não estão colhendo porque não foi plantado antes, eles que vão ter que semear para uma próxima geração, mas de uma forma meio geral, você sentir de Deus aí, de orar e interceder por eles, e aí depois da oração a gente, a gente encerra. Maravilha. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, essa conversa, nós queremos te agradecer por tua tão maravilhosa redenção, por tu ter nos incluído nessa família de luz e não somente ter nos libertado das trevas. Nós sabemos que o Senhor tem um coração de família, você é aquele que une o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então nós pedimos, Pai, que esse possa ser um momento de trazer perspectiva, visão para o futuro, que todas essas famílias que precisam de redirecionamento, que precisam de nova perspectiva, nova visão possam encontrar isso em ti, ó oh Espírito Santo. Nós realmente clamamos pelo teu cuidado, teu auxílio, que excede nossas falhas e limitações, enquanto perseguimos viver o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós clamamos pela tua direção em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, por favor, me ajuda também, eu e a Prima, nessa nova fase, em cuidar da nossa filhota que a gente possa ser pais tão bons como os que a gente teve, e realmente levar para frente essa continuidade, continuar correndo com essa tocha, com esse bastão, e que esse mesmo coração, essa mesma unção, esteja sobre todas essas famílias que desejam viver dessa maneira. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém. Maravilha. É, nós estamos aqui encerrando. Vou colocar uma última vez aqui o banner do livro Propósito da Família, né? fica aí o, o encorajamento é, é, para que se adquira, a gente falou de outros materiais, a live está né, tá gravada, vai ficar aí no ar, entra uma edição, depois acho que enxuta só assim esses, esses trailers, então você que foi abençoado e acredita que outros também poda, possam ser, eu quero te encorajar a compartilhar também. Valeu, meu filho, amo você, beijo para as meninas aí, Valeu. Deus é para essa sua nova fase...